O noivo está chegando Quem preparado estará... Olá a todos os ouvintes do canal, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Olha só o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 10 e 11. Olha só, olha só o que Deus, o que o Senhor Jesus mostrou para João na ilha de Páticos, Olha só, o que Deus revelou para ele, as coisas que estariam preparadas, sendo preparadas para aqueles que é, levam uma vida de sacrifícios em favor do reino de Deus. Olha só que maravilhoso, que glorioso o que diz essa passagem. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. Sabe o que significa uma pedra de jaspe? O valor de uma pedra de jaspe uma pedra de jaspe, ela é capaz de transmitir tranquilidade, graça e beleza. O brilho que haverá na nova Jerusalém, que desce da parte de Deus, ela terá a semelhança, olha só, ela terá a semelhança ao brilho de uma pedra, como se fosse a jaspe, ela vai ser semelhante, com certeza vai ser muito melhor, agora, o que Deus quer trazer com essa mensagem para você que vai ouvir ela, daqui a pouco, você vai assistir este vídeo, você vai ouvir esta mensagem, para você entrar nesta cidade, a Nova Jerusalém, você tem que ter uma vida com o Senhor Jesus. Você tem que aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Não tem meio acordo com com Deus e com o diabo, ou você aceita e vive uma vida com Deus, lógico, pela sua livre escolha, livre arbítrio, ou você vive uma vida com o diabo, fazendo a vontade do diabo. Para você entrar nesta cidade a qual Deus revelou para João para que ele através hoje das escrituras nós viéssemos a ter acesso a essa revelação para você entrar nesta santa cidade você vai ter que sacrificar sua vida deixar de lado todas as suas vontades seus desejos Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz e negue-se a si mesmo. Então, para você ter acesso ao reino de Deus, à Nova Jerusalém, você vai ter que entregar sua vida para o Senhor Jesus. Você vai ter que fazer seu melhor para Ele. Por mais que nós... Ainda que sempre procuremos fazer o melhor, nunca vai ser. Porque o que Deus fez entregando seu filho naquela cruz para me salvar, para te salvar, vai além da compreensão humana, vai além do entendimento humano. E você que está me ouvindo, se realmente você... Quer ser salvo? Se realmente você quer conhecer, viver na Nova Jerusalém, viver uma vida com Deus, é necessário que você, você que está me ouvindo do outro lado, entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Que você. Deixe de lado as vontades da sua carne, seus desejos, seus ideais, para fazer a vontade de Deus. Porque só vai entrar no reino de Deus aqueles que realmente entregaram a sua vida de fato e verdade para o Senhor Jesus. Você não pode viver uma vida com o mundo e uma vida com Deus ou você entrega sua vida completamente para o Senhor Jesus ou você vive sua vida nesse mundo porque não tem como você de uma mesma fonte jorrar água salgada e doce ou jorra água salgada, ou jorra água doce. Para você entrar no reino dos céus, para você entrar na Nova Jerusalém, é necessário o sacrifício da sua parte, é necessário uma entrega da sua parte. É necessário que você que está me ouvindo, faça a sua parte, porque Deus já fez a dele. Deus, ele deu o seu único filho por amor das almas. Agora é a nossa vez de fazer a nossa parte. É a nossa vez de nós entregarmos a Deus e sacrificar nossa vida, as nossas vontades, os nossos desejos. Porque só terá acesso a este reino, ao reino de Deus, aqueles que entregarem a sua vida para Ele. Só serão arrebatados, levados... Daqui Aqueles que Hoje Estão sacrificando a sua vida Para o Senhor Jesus Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Como o único Senhor e Salvador de suas vidas Aqueles que estão indecisos Aqueles que estão é, Com dúvida Esses não vão ser levados Pelo Senhor Jesus Vão ser deixados para trás Por quê? Porque ainda não decidiram o que eles querem, ainda estão tomando as suas decisões no que se diz respeito à sua salvação. E saiba que a decisão que você tomar hoje, a decisão que você tomar hoje no que se diz respeito à sua salvação, é uma decisão que vai decidir o seu futuro, a sua eternidade, aonde você vai passar a sua eternidade, se você vai passar a sua eternidade com Deus, ou se você vai passar a sua eternidade com o diabo, então meu amigo, você que está me ouvindo, saiba de uma coisa, a salvação, ela é uma joia, preciosa a alma ela é eterna a nossa vida aqui é passageira todos que alguns não vão ver o arrebatamento antes virá a morte então nós temos que estar preparados para o que que há de vir, porque se nós não formos arrebatados e Deus nos chamar antes, nós temos que estar prontos, preparados para o que, o que há de vir, porque se Deus te chamasse hoje, para onde você iria? Você iria para o reino dele ou você você seria levado pelos anjos até o seio de Abraão? Ou você seria levado pelos espíritos malignos, pelos demônios? Essa é a grande pergunta que você tem que se fazer. Porque para entrar nesse, nessa, na nova Jerusalém, para entrar na Jerusalém que desce da parte de Deus... Você vai ter que sacrificar sua vida, suas vontades, seus desejos, dia após dia. A salvação é conquistada dia após dia. Ninguém, ninguém pode dizer que está salvo. Ninguém. A salvação é conquistada dia após dia. Hoje eu tenho que lutar, enfrentar mais uma batalha para me ser salvo. Quando eu vencer o hoje, amanhã eu começo mais uma batalha. E assim sucessivamente. Eu estou trazendo essa mensagem para vocês porque eu sei que muitas pessoas que vão me ouvir, que ainda não decidiram entregar suas vidas para o Senhor Jesus, não sabem o que estão perdendo. Vocês não sabem o que Deus tem preparado A palavra de Deus fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não imagina, nós não a, a mente humana não consegue imaginar, por mais que nós tentamos imaginar, nós não nunca vamos conseguir chegar ao nível do que Deus tem, preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o amam, não para aqueles que não o amam, para aqueles que não o temem, mas para os que o amam e para aqueles que o temem. A nova Jerusalém que Deus tem preparado para aqueles que o amam, a cidade santa que vai vir do céu, da parte de Deus, Algo que Deus está preparando para aqueles que estão sacrificando, que sacrificaram suas vidas em favor do Evangelho. Ah, meu amigo, não queira, não queira ficar aqui no arrebatamento. Não queira passar a sua eternidade na escuridão junto com Satanás. O Senhor Jesus veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas muitas pessoas, infelizmente, infelizmente estão escolhendo o lado errado. Mas para você entrar nessa cidade, a nova Jerusalém, você vai ter que sacrificar sua vida, suas vontades, seus desejos. Quando eu digo sacrificar a vida, não é você se matar. Não é isso, sacrificar sua vida é sacrificar suas vontades, entregar sua vida para o Senhor Jesus, deixar o pecado de lado, deixar o erro de lado, praticar a palavra de Deus. Que essa mensagem possa chegar até o seu coração, para você que já conhece a verdade e precisa de uma mensagem para edificar sua vida, para você que... Não conhece a verdade. E ainda não se decidiu... Entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Não... Não... Não... Não perca tempo. Não perca tempo. O tempo não pode voltar atrás. Não perca tempo. Entregue sua vida. Você não vai perder nada entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Porque Ele... É o único que pode salvar as nossas almas.